existe uma forma de arrecadação que é permitida, que são as doações pela internet, independente da vaquinha virtual, do financiamento coletivo. O candidato pode decidir criar uma página, um site na internet, é, contratar uma instituição, é, uma, empresa, uma é, empresa arrecadadora, instituição financeira credenciadora de cartão de crédito, colocar o botão de arrecadação e essa pessoa física, onde estiver, pode fazer essa doação. As mesmas regras valem para doações diretamente para o candidato em cartão de crédito. E tem algumas exigências a mais. Por exemplo, somente o titular pode doar. Se tiver algum estorno, devolução, isso tem que tomar muito cuidado, porque isso tem de ser informado. e a hora do resgate desse valor, normalmente essas instituições demoram para fazer esse repasse. É comum candidatos reclamarem que a arrecadação se deu após as eleições.